tudo, me estruturei psicologicamente me estruturei financeiramente e aí voltei, tem que ser assim pedra cortante ah, melhor ainda, melhor ainda meu amado Pedro Al, aí ó silex é uma pedra que foi utilizada para várias coisas na pré-história beleza, então sabemos que o silex eles faziam estoque de, são os primeiros direitistas da história armamentistas, olha aí ó fazia estoque de pedras cortantes para quê? pra montar depois seu exército com tua família isso aí, já ganhou meu conceito o ando e fonta andam é o cara ó, tá ali ó ele falou assim ó, encontrou muitas pedras com a forma adequada para vários usos, eles juntaram um suprimento para o futuro esses são meus ancestrais rapaz agora quem os esquerdistas puxaram aí hein, <risos> os macacos a <risos> originada dos macacos <risos> ando e isso vai dar merda no vídeo, ai meu Deus do céu, vamos grampear o ritmo. Quando houve a divisão, houve a divisão lá, né? Tinha lá o Lemore, aí do Lemore nasceu os seres humanos que viraram os direitistas, depois nasceram a raça dos macacos que originaram os esquerdistas. Vai ver aí, ó. Ando e fonte é Andei são diretista, pô. Tão fazendo um estoque de arma. <risos> Enquanto os irmãos dele lá brigando, né? Estão lá se pegando lá, procriando-se, quebrando tudo. Olha Celso. Ó, você é pra terceira fileira já, Celso. Chegou muito atrasado. Firme e forte aqui. É isso aí, meu amado. Seja bem-vindo. Ai, ai. Ando descobriu a sua qualidade de fazer chispas e concebeu a ideia de fazer fogo, mas essa concepção não se firmou na sua mente. Agora eu não vou conseguir fazer a live. Naquele momento, pois o clima estava salubre e pouca necessidade havia de fogo. Vocês são fogo, Você ficam fazendo rir aqui, pô. Brincadeira não.